Eu espero que saiba que você é uma pessoa privilegiada, mesmo que ache que não. E isso, independente de suas falhas, de seus erros, de suas imperfeições e de seus tropeços. Enfim, você não é perfeito, mas mesmo assim, ainda tem a oportunidade de acordar todos os dias para se tornar uma pessoa melhor. Entenda, meu amigo, suas aflições, dores e imperfeições não é algo que somente você tem ou sente. Esses sentimentos é compartilhado entre todos que já viveram nesse mundo. Ademais, nós viemos do pecado. As imperfeições são uma herança que temos desse pecado. Porém, ainda assim, temos a oportunidade de sermos purificados e de evoluirmos para algo belo. Enfim, o que quero dizer realmente é que você precisa continuar caminhando e isso independente de seus erros. Haverá momentos em que mesmo tomando a decisão correta, se sentirá culpado, que mesmo que tente fazer o melhor, acabe estragando tudo, que ao invés de ser honesto, irá preferir mentir. Todavia, o erro está em continuar insistindo nesse comportamento, quando você deveria parar e se julgar. Não ouvir outra pessoa apontando seus defeitos ou qualidades, mas você próprio, pensar sobre eles. Afinal, somente você pode se conhecer no seu íntimo. Você é o único que pode se julgar para depois realmente aprender consigo mesmo e construir algo decente diante toda a sua imperfeição. Você pode ter certeza de que muitos passam pela mesma situação que está passando e talvez de forma até mais difícil de ser superada. Contudo, assim como cada pessoa é um universo diferente, Cada um terá consigo uma motivação diferente para superar as suas dificuldades. E o seu papel nessa história é saber qual a sua razão, o que te faz prosseguir. E quando é encontrar de fato as dificuldades que antes pareciam ser insuperáveis, não passará de uma pequena pedra no seu caminho que facilmente é contornada. E me diga aí nos comentários se quando você deita a cabeça no travesseiro, sente que falta alguma coisa, sente um vazio.